Capitão e eu Sordala. É. Sou livre companheiro nosso. Ah, de muitos lá, anos? De isso. Cristais Paulistas. Cristais Paulista, isso é nome mesmo. Você lembra quando ele era ca... calheiro? Lembro. Consertavas uh, Calheiro. Ele fez para nós também aqui, ó. Aquela e... casa da mamãe mora lá, acho que foi o que fez, né? É. Vocês são quantos irmãos é? Meus é cinco um -sí lá. Três homens e duas mulheres. O nome deles? É Elder, Ângela e Eliana e Elcio. O seu pai o nome dele? E José Martins Coelho, neto. E, e a sua mãe? O Densena é Barcelos Costa Coelho. Você é parente do seu Oswaldo Coelho? Isso, primo. Primo. primo. E Marcelo, o seu, do seu Delcides, Barcelos Isso, é primo da minha mãe. Do sua mãe? Da sua mãe? É, né? ela é Borda Mata, ela é da, da primeira, por aí. O seu livro também é daquela, daquele canto de lá. É, né, também do... daquela. Da, da, é. da Goiaba, que é o seu livro. É, ali a, a Serra das Goiabas. Isso. Serra das Goiabas. Das Goiaba. Ou outra serra que é do, do físico. né? É isso. Do físico. Do Você está com quantos anos hoje? 64. Você é menino ainda? Então, graças a Deus. 54, né? 56, que será seu? 54. 54. É. Sou de 52. Ó, oh, um bem. abraço para você. Obrigado. Tudo bom, senhor? Obrigado. Obrigado. O senhor de onde que é mesmo? Franca. Franca. Eu sou amigo do Solívio. Beleza, tá bom? Como é que